Nossa saudação de franciscana de paz e bem a todos e a todas. Enquanto Jesus caminha com uma multidão, Ele se encontra com duas situações de fragilidade. Se encontra com a filha de Jairo e uma mulher que durante 12 anos sofria de hemorragia. 12 anos não é qualquer coisa. Já a imagem de Jesus que aparece neste Evangelho desse 13º Domingo do Tempo Comum é a imagem de alguém que cuida e protege a vida. São Francisco de Assis, que foi discípulo de Jesus, no final de sua vida, no seu testamento, ele escreve o seguinte Foi assim que o Senhor me concedeu a mim, Frei Francisco, iniciar a vida de penitência. Como eu estivesse em pecado, parecia-me deveras insuportável olhar para leprosos. Mas o Senhor mesmo me conduziu entre eles e eu tive misericórdia para com eles. E aquilo que antes me parecia amargo se me converteu em doçura da alma e do corpo. E depois de bem pouco tempo, abandonei o mundo." Os leprosos, no tempo de São Francisco, eram as pessoas mais fragilizadas, excluídas da sociedade, eram perigosas. São Francisco não suportava nem olhar para os leprosos, mas ele disse que foi o Senhor que o conduziu entre eles e ele teve misericórdia para com eles. A sua vida, ela começa a se tornar numa vida que cuida das pessoas frágeis, dos leprosos. Ele começa a ter compaixão e misericórdia. É bonito ver que São Francisco não disse que fui eu que fui até o leproso, não. Foi o Senhor que me conduziu até eles e eu tive misericórdia para com eles. Então a conversão de São Francisco não significou um olhar para o céu mas um profundo olhar para a terra, para a realidade das pessoas fragilizadas pela doença. São Francisco, ele foi convidado pelo Senhor a cuidar e proteger a vida dos leprosos do seu tempo. Então, o nosso encontro com Deus, ele passa por um encontro com a humanidade, e principalmente com a humanidade sofrida, a humanidade doente que precisa de ajuda e proteção.